Ai, tá, vambora. Qual nossa compra Ficou boa versus a dele. É só jogar no range, olha o Mailin. Não entendi nada que você falou aí não, velho. <risos> mano, acho que contra esse nossa. pai que vai ser difícil, hein, mano, esse eco. Mas vambora. Ô, oh, Mailin. Como assim? O que foi? Ah, eu, não, eu queria ir pra cima desses caras, pô. Mas eu não foi da mensagem, não. Não, eu não. o guard aí pra tu. Acho que você tá morto, chefe. Você tem TP? Não, dessa vez eu não trouxe TP. Só sai correndo. Tá. Eu não reconheci é forte, o poder mano. da composição deles ali, é, ok? É, tá ligado? Deles. Cancela, cancela eles, cancela eles. Quem? Deixa não, deixa, deixa não, eu sair C na frente, mano. Se a caça o pé aparecer, eu vou nela full. Caça o pé, ah, caça o pé, Mine. Nossa. Você pode dar a cara, viado. Não tem problema, não. <risos> Nossa senhora, vou pra casa. Mano, mas ali, tinha que ser um pouquinho talento. Eu tava com um que pouco baixo. Deixa eu dar a cara, velho. Você é, é um cara verdade. que tem mobilidade. Tem flash. Não, verdade, verdade. Eu podia ter dado a cara ali mesmo. Você é o suporte, na e real, nós né? nós não tem dano, mano. Eu senti que tá sem dano aqui, velho. Mas ele tá level 1. Ué, eles porra. que tem mais. Pô, você tava nível até agora. Mas eu, eu tô eu nível 1, um, cara. Magro. Calma, calma. Apenas começou. Vambora. Ô, oh, dá pra dar e ser o Viel, mano. Puniu o rapaz lá, ó. Bora. Stonezinho, mais ou menos. Parei de tankar, tá? Boa. Nossa, isso foi, tipo... A gente virou Muito a match-up, você bota fé, velho? só que o problema é que o top morreu lá pro roaming do pai. Tipo. Ah. Nossa, mas olha isso, galera. Duas barricadas, tá ligado? Não, Isso aqui foi wave, foi wave, wave. Tamanho da wave. Tá suave, hein, mano? Você pega esse? Boa. Opa. Ele deve ter o V, né? Ah. Ah, no. Beleza, vai. bora. Oh! Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, vai ah, tá, não, tá eu stun, talvez eu stune, talvez eu stune. Aí, Entendi, ó. Vindo, Pode fazer, tá. até o final, até o final, Mine. Talvez eu tô Beleza. vivo. Não consegui salvar ele. Vou só sair, tá? Opa, mata ele, mata ele! Calma, calma, calma, calma, eu, tô, eu morro num bagulho desse mundo aí, véi. Ah, o Pyke é Hulk. Mas puxar e parar o B dele já tá ótimo, mano, a, a sim, Lulu sim. faz perder o wave. Ou a Cassiopeia vai top, né, mano, que pode ser ruim pra a nós. Acho não vai, não. Opa, mata o Pyke, mata o Pyke. Calma, não, vou gastar nas escas na ainda. vai na manhã, vai na manhã, vai na manhã, Ó. Dei eu meu não dano, véi, o máximo matei. de dano, mas ele não tem mais, mano. Se você matar, boa. Tem, pode, matei, pode matei, garoto. Matei, worth, worth, worth, pela caralho matei, Chama Quer ir nele? Ó, oh, W3 1, 2, 3 oh. B Tá bom, tá bom Eu, eu consigo sair correndinho aqui Mas ganha por causa dos Minions, talvez? Não, calma, calma, calma Tem um Rage aqui, tem um Rage aqui Ah, então acho que eu fui de Vala, Mairin Vai pra... Pô, velho, tá? se eu conseguisse trocar a passiva no Pyke, só que ele foi esperto em não entrar no mato, nossa, my bela, bad. Nossa. Os caras eles gostam de aprender todos os termos legais, eles só esquecem de aprender a jogar o jogo. Ai, velho, eu tinha ult não usei, velho. Caramba, nós foi teezado aqui ainda, mano. Uit. É, eu trollei ali em onde eu não usei nem zonas nem ult, né, mano. Eu ia morrer igual, mas pelo menos podia tirar o reset do Pike, mano. Oh, oh. Só que ult. fiquei pra feliz. Melhor quando do que pai, tinha um marquinho menor que 3. Mas eu só vi a cabeça. Boa, boa, boa, boa, boa, boa, Marinho. Tô chegando, tô chegando. Tem um dashzinho, boa. Sanei. Ó, oh, pelo menos eu quero meu stun, velho. Se eu não morrer em insta, dá pra dar. Aí, ó. Não, meu Deus! Vocês precisavam eu ter morrido, não, mas eu tenho os zones. Dispurei. Boa. Matamos. Aí, ó. Quando aquele que ele já oh. vai pegar a alma do próximo dragão. Nesse próximo dragão a gente vai ter que lutar. Sim. Ó, oh, que isso? Tô, tô sem mana. Pra Caralho, ajudar. muita gente aqui, mano. Hum, alguém vai morrer ali, mano. Ó, saiu. Eu... Caralho, tá os cinco dos caras aqui, velho. Que porra é essa? Será que vai tentar algo aqui? Ó, oh, o pai, o pai, o pai. o Pyke. Ó, estunei ele. Ai, quase. Esse aqui mesmo, Eu tenho Vou ignite pra ele, frente. ó. Boa. Deixar, mas mano, o foda aqui não... Ó, oh, vou ter que ir pra cima aqui só pra assustar, mano Zornias, beleza, tem um ult ainda Show, show, show Mano, o foda é, que não é, tem drag, é, velho. Se tivesse drag Ai, ia ser perfeito aqui. vamos, vamos, botar, vamos, botar, vamos botar. Bora, Ai, eu tô bem botar, low, vai. hein, mano Acho que o pai que tá low, o problema é sacar seu pé Mas é, a gente tem que jogar na distância Deixa eu ver ela. se tem fruta, mano Acho que é melhor eu dar bem, mano. vou resetar rapidão, véi Mano, o caçou pé oh, ficou pé é low, mano aqui, Você tá longe de nós, hein, Marlin Mano, se o cheiro filtar agora é o Trim, né não? Eu dei da visão Eu vou com o um rapaz aqui vai, Vou vai, ter que usar vai, vai, as hornhas Ó, estunei, estunei, estunei, estunei. Caralho, chama no eco, galera. Papo reto, Cara, mano. A nossa comp é infinitamente melhor, Kenzy. É melhor mesmo, é melhor mesmo. Mano. Com a gente. Eu Muito olhei, bom, eu mano. bati o olho no draft pra eu saber que a gente ia ganhar esse jogo. Beleza? Só não desesperar, não tiltar. Joga não no talento, hein. Caralho, foi, foi legal, mano. Essa última luta aqui, só na distância, vocês pokeando. Eu e o Mastery segurando a, pelo menos o, claro, a visão do Dragon. Eu... Posso ir, hein, mano. Do jeito meio amos crazy. Vamos errar, vamos errar. Não, não, não. Fiquei com medo ali, o gostaria de me ultar. Dá pra ir, dá pra ir. Vai na calma, vai na calma. O cara tem que fazer um QSS nele. Ó, oh, tô segurando aqui, ó, com a seu pé só. Utei pra beitar a ult dela, muito bom. Mano, tô ganhando tempo com dois, velho. Tô ganhando tempo só. Beleza. Matei três aqui. Você fecha, Mine? Tá sem ult com a pé, sem ult, sem ult. Calma, preciso de alguma coisa. O Graves tem ult, eu acho, tá? Mano, não tem ninguém comigo, putz. Mano, eu vou dar ignite nesse cara. Ai meu Deus! Eu vou ter W se ela acertar o. Eu, uma, eu, eu né? posso dar slow no W também, talvez. Pegou. Toma! Ah, é, só mata. Eu não vou nem ficar perto, aí. Meu Deus, gente. Aê, ó. O Zero ferrou o tempo. Safe, safe. Dá uma recuada enquanto eu não chego. Tô só na guarda aqui, não desespera, countera, engage deles e mata de longe. Pronto. Vou ter uma visão ai, pra nós. Esse parque tá folgado, hein, mano. Eu já peito ele já, mano. Nossa, se pega eu ai. ia, tá? Mas eu só vi a cabeça dele. Deixa ele muito low. Boa. É só já aqui. fala eu aí, galera. Olha o Kurtz aí, enlouqueceu, mandou o se. assim. Boa hein? Ah! Sai, sai, sai, sai. Vou bater a torre. Levei a torre. Tem um Solari. Tô rapidinho. Morreu Nice, galera. É com a sua peça, você não tava uh. full. Eu Eu já para pra matar ela, nem precisou. Já me deu muito dano. <risos> galera. Deu tempo não, mano. Jogão, bem jogado, mano. Gostei desse eco. tá aprovado, Marlin. Só o nível 1 ali que nós pipocou, né, mas. Mas é que a gente também não tinha noção. Falta entender. De uns, Aí, é. Na verdade a gente não pensou, mano. Porque, mano, é, é só pensar. É. Pike, o, o cara puxa. Aí a caçopeia com gota, né? Ela tem mana infinita. Vai só. Tch, tch, tch, tch, tch, tch. Uhum.